Olá amigos, muito bom dia a todos! Estamos começando mais uma semana. Hoje, segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021, o AgroLink News já está no ar e na pauta de hoje nós vamos falar sobre a crise dos contêineres e como o Brasil tem trabalhado para superá-la. Vamos ainda destacar o impacto positivo que as chuvas do início do mês impactaram na produção agrícola. Vamos atualizar a previsão do tempo, trazer os indicadores econômicos, os destaques do portal AgroLink, tudo isso e muito mais a partir de agora. Em agrolink.com.br você vai saber que as exportações de soja devem atingir 84 milhões de toneladas. No acumulado de janeiro a outubro já foram embarcadas mais de 80 milhões de toneladas. A Conab também estima exportações recordes de aves e suínos. Para os bovinos é estimado um aumento de rebanho devido à retenção de vacas para o abate. Em Santa Catarina, a safra de cebola deve ter uma quebra. A cultura foi prejudicada pela ocorrência de doenças no campo. Também a notícia no portal Agrolink que o Vietnã vive um surto de peste suína africana. Atenção, o abate é de três vezes o número de suínos abatidos no ano passado. Estes e outros destaques estão lá em agrolink.com.br. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre os impactos do clima na produção agrícola brasileira. É que as chuvas do início de novembro tiveram impactos diferentes em diferentes culturas. E quem atualiza esse cenário é a repórter Aline Merladete. Muito bom dia. Bom dia, Rivas. As primeiras semanas de novembro foram marcadas por grandes volumes de chuvas nos estados de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, além da região norte, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O volume de chuvas favoreceu o desenvolvimento dos cultivos de verão, já que o volume de chuvas contribuiu para a elevação da umidade no solo. Os dados são do mais recente Boletim de Monitoramento Agrícola de Cultivos de Inverno e Verão da Conab. Diferente do que aconteceu nas regiões Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste, o Sul do país teve menor volume de chuvas, o que acabou favorecendo a maturação e colheita das culturas de inverno. Em contrapartida, nessas áreas com menor retenção de água no solo, a semeadura e desenvolvimento de algumas lavouras de soja e milho foi prejudicado. Rivas Obrigado pelas informações e já que nós estamos falando sobre o tempo, vamos atualizar a previsão do tempo, início de semana, segunda-feira chegando. Gabriel Luan Rodrigues, direto do AgroLink AgroTempo, a previsão completa, muito bom dia. Olá Lucas, muito bom dia, bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, nós temos a manutenção das áreas de instabilidade sobre o estado baiano. E essas instabilidades poderão resultar em pancadas de chuvas localmente fortes, especialmente no recôncavo baiano, onde os volumes podem superar os 60 milímetros. No oeste do estado, as chuvas poderão gerar registros superiores aos 40 milímetros. E essas instabilidades um pouco mais fortes também poderão ser registradas ao norte do Goiás e sul do Tocantins. Todo o centro-oeste nós temos condições para a formação de nuvens carregadas, isso devido ao conjunto dos ventos mais intensos nas partes mais altas da atmosfera, o forte calor e a alta disponibilidade de umidade na região. Essas chuvas terão uma distribuição de forma esparsa, gerando acumulados entre 10 e 20 milímetros, sendo ainda mais irregulares ao norte do Mato Grosso. Parte dessas instabilidades vão influenciar o tempo sobre São Paulo e Norte do Paraná, resultando também em pancadas de chuvas isoladas, mas que eventualmente poderão ser localmente fortes. No sul do país temos a atuação de uma baixa pressão provocando algumas chuvas pontuais no sul e leste do Rio Grande do Sul. Em algumas áreas de Santa Catarina podemos ter a presença das chuvas, mas na forma de pancadas de verão, que vem de forma rápida, isolada e que não gera acumulados expressivos. Agora, Lucas, tempo firme, nesta segunda-feira, apenas na metade oeste do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, algumas partes do leste de Minas e nas áreas entre o Ceará e a Paraíba. Além disso, as temperaturas seguem acima do esperado para a época do ano em grande parte do sudeste do Brasil. Por hoje é isso. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente semana. Muito obrigado pelas informações e agora a gente muda a pauta para falarmos sobre a crise dos contêineres e seus impactos no agronegócio brasileiro. É que o contraponto ao aumento da produção agrícola em meio a pandemia, o mundo começou a sofrer com a falta de equipamentos para transportar estas cargas. Para saber como o agro-brasileiro está enfrentando esta crise, e quais são as alternativas para ela, a gente conversa com o diretor técnico adjunto da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Reginaldo Minaré. Muito obrigado por essa entrevista. Inicialmente, esta falta de contêineres para exportação ainda segue prejudicando e encarecendo o agro-brasileiro. Por quais fatores? Sim, o preço elevado e a falta de contêineres continuam prejudicando o setor. O uso de containers é uma das grandes revoluções do transporte e a containerização do transporte marítimo na segunda metade do, do século XX aconteceu em, em grande escala, né, a partir dos anos 1970. Foi uma revolução que exigiu navios e instalações portuárias devidamente equipadas com guindastes, depósitos e uma grande padronização para viabilizar o uso múltiplo de meios de transportes como caminhão, trem ou, ou navio. Né? Isso proporciona que as mercadorias sejam embaladas apenas uma vez né, da saída até o destino. Né? Um desajuste em uma cadeia assim construída é um grande desastre, para o comércio mundial, né? E é isso que estamos vendo. A crise dos contêineres é, é também uma crise que exigirá um grande esforço diplomático, muita negociação, diálogo e entendimentos. É evidente que se os Estados deixarem apenas para o mercado de logística regular e normalizar esse segmento, é certo que muitas empresas marítimas de transporte internacional vão pretender prolongar ao máximo a crise, né? visto que estão ganhando muito dinheiro e compensando o que deixaram de ganhar ou perderam durante o confinamento da pandemia. Né? A crise de 2008 já deixou claro né, para quem olha e vê que a mão invisível do mercado nem sempre é tão invisível assim. Agora, diretor, esta escassez global de contêineres vem ocorrendo por quê? A pandemia interrompeu a, a sincronicidade da divisão internacional de trabalho e a retomada do consumo superou a velocidade e a capacidade de retomada da produção e a disponibilidade da logística. Né? Muitos países injetaram muito dinheiro em suas economias e, e isso provocou uma disposição para o consumo em momento onde muitos setores estavam parados ou com funcionamento reduzido. É um reflexo né, da, da globalização da produção e, e do comércio. Né? Os principais portos de contêineres nos Estados Unidos ainda estão com filas de navios e, e muitos contêineres ficam represados lá. Né? Além disso, o Brasil não é um participante de, de peso na, nas rotas internacionais de contêineres. Né? Isso é fato. A previsão é de que o agro sofra com esta falta de contêineres até o segundo semestre do ano que vem. Esta previsão segue que impactos serão sentidos para o setor aqui no país. Alguns analistas internacionais estão avaliando que o o pior período do, de problemas aí da cadeia de suprimentos já passou, né? mas ninguém está apostando que a normalidade retorne antes da, da primavera no do hemisfério norte, né, que, que ocorre de março a, a junho, né. Existe também o fantasma de, de se ter uma, uma nova onda da pandemia, né, neste inverno no, no hemisfério norte, né. Porém, não existindo um retorno das restrições por força da pandemia, o fantasma do desabastecimento pode estar ficando mais distante. Né? Porém, os preços elevados poderão permanecer até meados né, do, do próximo ano. Né? E quais são as cadeias produtivas mais afetadas por esta crise? Carnes, complexo soja, café... Olha, em período de normalidade, a logística brasileira já é um gargalo de décadas, né? Nosso nível de infraestrutura é medíocre e impõe custos enormes aos agricultores e à indústria, né? A crise só veio prejudicar. Todos que exportam seus produtos e utilizam insumos importados foram afetados negativamente. Alguns mais, outros menos, né? O setor de carnes, por exemplo, é muito sensível né? devido à necessidade de refrigeração. Nós estamos conversando com o diretor da CNA, Reginaldo Minaré, diretor que alternativas os produtores estão tomando para manter as embarcações. Muitos estão buscando alternativas, alguns armazenando seus produtos e aguardando disponibilização de contêineres, né? outros utilizando sacarias ou big bags, né, e exportando na modalidade de carga solta em porão de navio, né? O que não é uma novidade, né, visto que antes da revolução dos contêineres era assim que a mercadoria circulava, né, pelo menos em grande medida, né? Se o custo for favorável e a mercadoria chegar bem, né, é uma é uma solução. Antes da pandemia, o preço do aluguel de um container na Rota China-Brasil era de aproximadamente 2 mil dólares. Né? Agora, aproximadamente 14 mil dólares. Né? É um custo significativo. Né? E o agricultor pode até não conseguir repassar né, os custos, né, tanto dos insumos quanto do, do transporte, né? e, e assim ter a sua margem de renda prejudicada. Porém, alguém na cadeia vai aumentar o preço do alimento para o consumidor final, né? aproveitando o momento para especular e aumentar margem de lucro. Né? É uma situação de fato preocupante. Recentemente, o IBGE divulgou que o IPCA já acumulou alta de mais de 10% né? nos últimos 12 meses. Né? O que não é uma, uma boa notícia, né? especialmente para a população de, de baixa renda, né? que é a grande maioria no Brasil. Né? Esta entrevista com o Reginaldo Minaré, diretor técnico adjunto da CNA. A gente segue falando sobre as exportações é que na semana passada o Senado aprovou um projeto de lei que interfere diretamente neste setor. A proposta ganhou o nome de BR do Mar e quem nos traz os detalhes é o repórter Roberto Fragoso. O Programa de Incentivo à Navegação por Cabotagem ganhou o apelido de BR do Mar, pela ambição que tem de levar o transporte de cargas em barcos à mesma importância que tem o escoamento da produção por rodovias. A proposta facilita a entrada de novas empresas de transporte de cargas na matriz formada pelas costas, rios e lagos brasileiros. A expectativa é que a abertura do mercado, hoje concentrado nas mãos de sete empresas internacionais que carregam 95% das cargas, derrube o preço do frete e incentive o uso da navegação. Carlos Viana, do PSD Mineiro, destacou que o aumento do transporte pelas águas não vai prejudicar outras categorias como os caminhoneiros pois faz parte de um esforço para melhorar toda a infraestrutura de transportes do país. Estamos juntando a modernização do sistema ferroviário por meio do marco das ferrovias. Estamos tornando as rodovias brasileiras mais ágeis, mais seguras, por meio das concessões, das ampliações e duplicações. E estamos entregando um projeto de cabotagem que vai fazer com que os portos brasileiros se diversifiquem e o transporte rodoviário em menor escala e dimensão aumente, oferecendo aos caminhões. Mais, mais fretes, mais bem pagos e com mais segurança. O projeto também amplia o uso dos recursos do Fundo da Marinha Mercante, que poderá financiar a manutenção dos barcos e cria a empresa brasileira de investimento na navegação, que vai constituir frota e fretar essas embarcações para que novas transportadoras operem sem ter que investir em barcos próprios. A proposta ainda prorroga até 2027 a isenção do adicional do frete para a renovação da marinha mercante e até o fim de 2023 o reporto, um regime tributário especial para a modernização e ampliação da estrutura portuária. Como o projeto foi modificado, ele retorna à Câmara dos Deputados. Roberto Fragoso Isso é importante. mais informações em agrolink.com.br Muito obrigado pela participação aqui no AgroLink News. Vamos atualizar os indicadores da soja. Saca de 60 quilos abre a semana, sendo vendida R$ 166,50 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Em Cascavel, no Paraná, R$ 164. Reais. Bebedouro São Paulo, R$ 163,00 é o um indicador da soja. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, R$ 157,00. Com estas atualizações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima segunda-feira a todos, uma excelente semana e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá! <música>